Só por causa disso eu vou ficar no mesmo lugar que o prego. Vai, prego. Não, fica aqui, ó. fica aqui do lado do posto aqui, ó. Fica na frente, fica na frente. Fica na frente um, olha o outro. Ali do. Nossa. Tá me bugando tudo. Gente. Ai, ai, ai, tem um cara lá. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ele ainda tá lá, ainda tá lá. Ai, ele vai tacar uma granada. Ai meu Deus. Ai meu Deus. <risos> vou ficar aqui do lado do prego, Para, Sai. Ainda tem um cara ali, ó. Ai meu deus COMO? viado fugiu de uma fuga Altos <risos> <Auto 6. risos> meu, meu deus do céu, deus. céu mano, mano eu vou nem morrer Tchau, eu vou nem morrer <risos> Não, O cara tá, Nossa, nossa Meu deus do céu o cara, ele... o cara ele agachou do seu lado e ficou olhando pra frente Eu juro Nossa, se você fazer um ninja do filme, eu te mato nossa, nossa mano, nossa, nossa, nossa, nossa, não, mano. NÃO! Meu Deus do céu, mano! Palmas, pôr, você mano, tem que... Ô, oh, frego, próxima, no próximo vídeo que você lançar não vai ser de Ninja Defaults, vai ser de FALS. Falso. Falso, Que que é falso? É de falha, sei lá como se fala. É Feios, bur FALS, burro! FALS! FALS! F***, <risos> esse o vídeo. <risos> Falso <risos> Falso, é a primeira coisa o CPR, que vem na minha velho. cabeça Mano, mano, na moral eu sou BR, cara sou BR. Mas <risos> tem um i aí que você tá esquecendo hein? Nem deixa, velho Nossa, <risos> falso Falso Oh, na moral, véi, se tu mandar isso em um vídeo, mano, eu juro, eu te marco Eu não vou eu não, <risos> vou, eu não vou postar, eu não vou Mano, é sério, na moral, véi, você muito útil eu não, eu não vou postar, eu não vou Não, é sério, na moral, se tu postar eu vou te xingar Não, pô. eu não vou, não vou, não vou Não vou, mano, é sem graça, qual é a graça do cara falando um falso <risos> <risos> <risos> Oh. Ah, mano, e ainda mais eu faço curso de inglês, tá ligado? Faz dois anos que eu faço Nossa, então por que você não um meio que se mata NÃO Nope! Haha, <risos> cê tá me.. No... você tá de sacanagem, mano. Yeah, man. Just choose the fucking bomb. O cara não viu dois lasers saindo de uma caixa feia do chão. Eu, ia... não. eu ia falar, cuidado com a Kramer, mas eu falei, não, mano, ele não é tão estúpido é. assim. Ah, eu tentei pegar a cobertura é, ali, mano. Como que eu olho a arma? Eu quero dar arma. Aperta o é touchpad e x junto. Não. Não imagina. What happened? Surprise motherfucker. A gente vai ter que ir. Na frente! Cara ali, cara ali, cara ali, cara ali! Calma ah, aí, matado. agora que eu passo a granada, jogar para cima. Mas ter que ir. PARENTE! TU meu Deus, me mata. Que Que horrível que foi esse troll. Vai? Quer gravar vídeo pro YouTube? Só se fode, só passa vergonha. Filha da puta. Caraca, Lázaro. Muita emoção. Achei um sniper achar que era você um ainda ali. Tá, eu que morreu pra gravar. O Delinho achou o sniper. <risos> <risos> <risos> que grito. Mano, que nervoso. Fabrício, seu eu pai é de falar do nada assim, tiver falando, parado de falar, ou sem perguntar, não num... respondi. Eu não tô achando o Zé, calma Zé, porque meu reset travou Mano, você da puta ele faz Explorando Tô com medo de pôr a mano. Porque esse cara tá com sniper, velho Eu vou pegar o que tá camperando aqui no cozinha Ah, esquece E os caras matam o Flame Ah, não apareceu daqui o que, é, mano. Mas <risos> aí <daí> também morreu, ó. <risos> Seu cor! Eu saí voando, mano. Seu imbecil. Seu. Seu objetivo.